Olá, 20 de novembro marca o Dia Nacional da Consciência Negra. A data foi criada para relembrar a importância de refletir sobre a posição dos negros na sociedade e a discriminação. Sobre isso, eu converso com a professora e advogada integrante do Centro Nacional de Cidadania Negra Regional de Mato Grosso, do Fórum Estadual de Mulheres Negras, Ana Emília Sotero. Ana, seja muito bem-vinda aqui conosco no Trabalho em Revista. Eu que agradeço a oportunidade, é uma enorme alegria estar aqui com vocês. Doutora Ana Emília, explica pra gente o seguinte, em que situações que a gente pode identificar que há discriminação com o negro? São N situações, né? é, principalmente a institucional. Né? A, nós sabemos que a pessoa negra ela tem maior dificuldade para conseguir o ingresso no mercado de trabalho, cargos de posição e de poder, né, por conta da sua cor da pele. Né. As dificuldades são muito maiores para homens e mulheres é, negros do que para as pessoas brancas. Esse preconceito, ele ainda existe, diminuiu? Como é que está essa situação? O Brasil é um país machista, e racista e preconceituoso, embora as pessoas achem que racismo neste país não acontece, né? E existe um racismo velado. Né? Temos muito, muito ainda é, que trabalhar, que lutar é, para que a discriminação, é, a injúria racial e o racismo é, seja finalmente né, disseminado deste país. Mas existe sim o um racismo embora muitas vezes velado, e hoje, infelizmente, por conta da nossa é, conjuntura é, política, é, nós estamos vendo que as pessoas deixaram extravasar né, o preconceito, o racismo e o ódio pelas minorias, inclusive as pessoas negras. O Estatuto da Igualdade Racial, é, ele vem para trazer direitos e também penalizar quem desrespeita essa lei. O que, que o Estatuto diz nesse sentido? O Estatuto é, da Igualdade Racial é, é uma lei especial né? e ele veio exatamente para coibir a discriminação e dar é, a igualdade é, para homens e mulheres é, negros, negras, em termos de equilíbrio social. É, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Pessoa Idosa, ah, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E a Lei 11.340, da Lei Maria da Penha, são leis especiais. Eu sonho, possivelmente eu não vá ver, mas eu sonho que um dia a gente não precise mais dessas leis especiais, que a gente não precise mais desses estatutos. Né? Porque se eles existem, é porque há um desequilíbrio, é porque não há igualdade na sociedade brasileira, né? nós não precisaríamos de um estatuto da igualdade racial, porque eu e você somos iguais, o que só nos diferencia é a cor da pele, e pelo fato de você ser branca e eu ser negra, não quer dizer que eu seja inferior e você superior, somos iguais. Né? Então não precisaríamos ter um estatuto de igualdade racial e muito menos uma lei 11.340 que é a, tão conhecida a Lei Maria da Penha. Eu sonho que um dia a gente não precise mais dessas leis especiais. Só para a gente deixar bem claro então, Ana Emília, é, que tipo de direitos que traz então? Que nós, homens e mulheres negros e negras, temos direitos e deveres, é, como, todos, como todos e todas a sociedade brasileira branca. Né? É, homens e mulheres temos os mesmos direitos os mesmos deveres, sejamos negros ou sejamos brancos e deveríamos ter as mesmas oportunidades. E é isso que o Estatuto da Igualdade Racial traz para que venha ter esse equilíbrio entre homens e mulheres brancos e homens e mulheres negros. Ana Emília, e a questão do crime de injúria racial e também de racismo? Como identificar e o que fazer quando eles são identificados? Primeiro, temos que denunciar. né A diferença é que a injúria racial ela é... é... Acontece quando ela é destinada a uma pessoa, por razão da sua cor, né? e o racismo quando ele é direcionado a um grupo de pessoas, né? como por exemplo, não permitir que um grupo de homens negros ou mulheres negras ou homens e mulheres é, negros é, é, frequente um determinado lugar público. Isso é racismo. E é a racial é quando ela é direcionada a somente uma pessoa. E no momento que a gente se vê numa situação dessa, o que nós temos que fazer é denunciar, né? É, para que esse tipo de atitude seja coibida, né? Está é, tipificado... É, no nosso direito penal é, e temos também no, no processo penal, temos as penas. Né? Então, nós, nós precisamos denunciar para coibir situações como essa continuem a acontecer. Ana Emília, também tem essa questão da lei de cotas, é, que dá acesso ao negro também à universidade. A senhora acredita que isso veio como uma vitória também? Eu diria que é, veio por conta que o Brasil tem uma dívida histórica né, com os negros e negras desse país. Que bom que a gente não precisasse de uma lei de cotas, porque aí nós teríamos realmente a igualdade. Nós sabemos que muitos jovens né, é, negros e negras têm que ir para o mercado de trabalho né, desde muito cedo, né, desde a idade. E, e isso acaba o distanciando da sala de aula, o distanciando das, das universidades. Né? É, eu acho que, é, com a lei de cotas, né, nós temos um número né, maior de, de jovens, né, de negros e negras, nas universidades brasileiras. Né? É, também sonho que um dia a gente não precise mais né, da lei de cotas e que a gente tenha no mínimo 50% né, de jovens é, negros e negras nas universidades, assim como teremos jovens é, brancos e brancas é, no, é, nos centros acadêmicos e nas academias desse país. Falando em mercado de trabalho, como a senhora citou, quais são as principais dificuldades do negro hoje em dia? Uma delas é a questão da capacitação em termos de escolarização, é, cursos profissionalizantes. É, é, e você falou em, em discriminação, e eu me lembro que eu li há pouco tempo a história de uma jovem é, professora universitária, mestranda em educação, e ela estava num determinado local e chegou uma senhora branca e perguntou para ela se ela fazia faxinas né? sem a conhecer, é, simplesmente por conta da cor da pele, né? Então você vê o quanto isso é, é, é marcante, é gritante, e, e é uma coisa que é atual nos nossos dias, né? É, eu casei com um branco, tenho 35 anos de casada, louca por um negão, mas me apaixonei por um branco, o é que eu posso fazer, né? E temos duas filhas... A, a minha filha caçula é branca, né? com os traços finos, né? é, então ninguém diz que Natália tem uma, uma ascendência, uma descendência é, afro-brasileira, né. A outra já é um pouquinho mais moreninha. E eu me lembro que Cristiano e Natália, elas são 10 meses diferentes, é, eu me lembro que eu estava é, no elevador, com elas com quase quatro anos de idade. E descendo do prédio onde a gente morava e uma senhora entrou e falou assim, nossa, que lindinhas, desde quando você cuida delas? Ah, aí eu falei assim, deles que estão na minha barriga. Nossa, você é mãe delas? Ah, então, é, é, isto aí, é, esta, essas duas pequenas histórias que mostrei, são é, a nossa realidade cotidiana. É? E isso aí acaba refletindo no mercado de trabalho. É? É muito mais difícil nós é, termos acesso né, aos melhores cargos, aos bons salários, por conta de toda, primeiro, por conta desse preconceito, né, e, e segundo, por conta de todas as dificuldades né, de, de acesso à educação, de acesso a, a bons cursos. Né, infelizmente, isso ainda é uma realidade e que nós vamos ter que lutar e trabalhar muito. Ana Emília, por isso que é tão importante essa questão de incentivar essa diversidade também ali dentro das empresas, enfim? O Brasil é um país né, da diversidade. Né? É, o Brasil, são vários Brasis dentro do Brasil. Né? Ah, o povo do Norte e Nordeste do Brasil é diferente do povo do Centro-Oeste e Sul do Brasil. Né? O Brasil é um país de diversidade. Né? É, então, é, para o bem viver, nós temos sim que incentivar a diversidade, né? nós temos que conviver essa diversidade né? para que a gente possa ter uma sociedade justa e saudável né? e igualitária. Né? O Brasil é um país da diversidade e viva a diversidade ele é um assunto que eu acho que a gente ficaria a manhã toda, a tarde toda, falando sobre isso. Com mas certeza. o nosso tempo está acabando. <risos> e, diante disso, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, então, é, nessa Semana da Consciência Negra. Eu gosto muito de Nelson Mandela. Né? É uma referência mundial. Né? E já li vários livros dele. É, sempre acompanhei a vida e a luta de Nelson Mandela. E eu gosto muito de uma frase dele, sonho no dia que todos levantarmos e compreendermos que devemos viver como irmãos. É essa a mensagem que deixo né no para o dia da consciência negra e para a semana da consciência negra. Emílio, mais uma vez, muito obrigada por ter participado conosco. Eu é que agradeço a oportunidade e o aprendizado. né Eu, mais uma vez, eu fico muito feliz